Como os índices podem te ajudar a vender mais? Você não está vendendo nada. Você não vai falar nada de venda. Venha, venha tratar comigo, até porque o conselho não pode. Mas você só vai lançar informação. Steve Jobs, ele sempre lançava algo. Ele não vendia nada. Ele lançou o iPod, lançou iMac, lançou iPhone. Mostrava aí, gente. O que, que as pessoas olham e falam, eu quero isso. Então, se você se torna uma autoridade, você já é uma autoridade. Isso é discutível, você já domina a sua área. Mas as pessoas não sabem disso. Você tem que usar a internet para mostrar e para aumentar a sua autoridade